Samuel Oliveira, sou professor do CEFET do Rio de Janeiro e em fevereiro desse ano eu participei do segundo curso de história pública promovido pela Rede Brasileira de História Pública. Participei da mesa se a história pública está sendo eficaz em combater os negacionismos. A mesa foi muito rica, né? Eu participei debatendo e ali tinha várias pessoas de vários projetos de história pública diferentes. É, discutindo a questão do negacionismo. E eu acho que isso é a primeira riqueza dessa mesa. né segunda coisa que eu achei interessantíssimo é como que o debate e a conceituação do negacionismo na história ela tem muitos vieses. E a gente discutiu sobre como que as redes sociais, a internet, os logaritmos, favorecem a interdição de discursos críticos da história, discutiu sobre demandas de memória e a forma como a gente lida com os tabus na nossa sociedade, né? os tabus construídos no campo da memória social e da consciência histórica. E discutiu também a polarização que existe entre direita e esquerda e a forma como essa polarização favorece a produção de negacionismos. É, a publicação ficou muito legal, o trabalho com os colegas, foi muito prazeroso e eu convido todos vocês a verem essa publicação e curtirem e participarem e acompanharem a Rede Brasileira de História Pública, que tem sido fundamental para a renovação do debate sobre o historiador e suas práticas na sociedade brasileira, né? de uma maneira crítica e de uma maneira muito potente, né? é cheia de, articulações e cheia de é imprevisto, né? É, gera, tem abre uma possibilidade para o imprevisível. Então é isso. Um beijo para vocês e tudo de bom, tá?